Bom dia, boa tarde e boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana de aula aqui do nosso curso Palhaçaria Terapêutica Módulo 1. Lembrando, na semana passada a gente aprendeu de onde vem a palavra palhaço. Retirantes vindos do interior das colônias vinham tentar a vida na cidade grande e por não terem dinheiro nem possuir etiqueta nem refinamento e muito atrapalhado com as inovações da cidade grande usavam os tecidos de colchões para construir as suas roupas roupas de baixa alfaiataria os seus hábitos simples o jeito de falar de andar Gerava riso entre as pessoas da cidade grande, os intelectuais. E estes então chamavam de pagliasse ou seja, palhaço. E também entendeu o conceito palhaçaria. No português existe uma regra. Uhum. O sufixo ia é usado para formar a palavra indicando ideia de qualidade, defeito ou estado. Exemplo de derivados, alegria, cortesia covardia, valentia, o sufixo "-ia", também usado para formar palavras relativas a assuntos como ciência, exemplo, zoologia, botânica, opa, tecnologia, pandemia. Logo, assim que o marceneiro tem o seu local de aprendizado na marcenaria, o padeiro na padaria, o palhaço tem o espaço de aprendizagem na palhaçaria. E tivemos também a nossa aula ao vivo, onde lentamente começamos a despertar o no nosso corpo. São exatamente 20 horas, queria dar as boas-vindas para todo mundo então que está participando do nosso curso. E ficamos com o exercício, o tema de casa, aprimorar a nossa escuta. Provavelmente todos vocês já devem ter feito, é claro, aquela ligação com a sua dupla, com a pessoa que foi sorteada para você, e então exercitar essa e escuta e deve ter aprendido muito sobre a história de vida dessa outra pessoa. E agora, vamos continuar a nossa aula, vamos para os próximos conteúdos a aprender. Vem comigo!